Mas depois também é, é o que eu acho que nós temos uma certa é, nós temos uma certa obrigação de, de. Acaba por ser uma obrigação, não queria quero chamar uma obrigação, mas é, nós acho que sentimos isso assim, cá, cá atrás. Vamos ter que ajudar esta nova geração a, a, a também não se esquecer do que é que realmente é, interessa que não é o digital, não é tudo digital, que é, não é tudo consumível, não é? Vamos ter que ser nós um bocadinho a educar, a passar essa educação, e, e se de facto houver abertura por parte de escolas e etc., que haja esta educação implementada, disciplinar, dentro da educação das crianças de, de, para, o, para o digital, então ainda melhor, ainda mais nos ajudam, não é? Uh, mas uh, eu acho que nós, como, no, a nossa geração, como pais desta geração nova, que vem aí já completamente digitalizada, uh, vamos ter muito esta, esta necessidade de, de, de ajudá-los a não perder as raízes, não perder o foco do que realmente é importante, uh, que é para conseguirmos ter alguma organização. Porque nós somos uma, uma geração revivalista já, não é? E temos que lhes passar também este revivalismo a eles também, um bocadinho. Porque senão vai ficar tudo perdido para trás. Nem sabe o que é uma cassete, nem... Já ninguém sabe o que é que... Já... Estás a ver? Estou a simplificar, já nem falando da política, mas pensando numa cassete ou numa disquete, Eles olham para nós com uma cara super inquiridora.